Todas as viagens que eu fiz até hoje, eu sempre trago alguma recordação da viagem, uma experiência. Passeio oh, Raiz tem sem redes. E é mais gostoso. É ruim para transar, né? é o presidente do país que me deu essa essa honraria. Eu gostaria só que tivesse uma aplicação um pouco mais prática. Infelizmente é um título só para enfeitar o bolo. A gente tem que mudar esse nosso perfil emocional de olhar a fauna e olhar as nossas florestas. A gente tem que ter um perfil racional. Quando é feita as claras e você tem o interesse de uma empresa, de um maior milionário do mundo, que tem duas empresas, uma delas voltada totalmente à tecnologia sustentável. Virem pro Brasil, bater na porta, eu acho maravilhoso. Tem que pôr um tapete vermelho pro cara. Eu sou do livre mercado. Dá uma faca para cada um. Quem for o melhor, mais eficiente, é o que vai sobreviver. Eu fui um cara, você sabe, eu usufruí de uma universidade pública, mesmo meu pai tendo grana para pagar uma. Eu acho isso errado. E por que fazer uma tatuagem no rosto? É, foi um experimento só, que quase me custou meu emprego na National Geographic. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1970, nasceu em São Paulo. Foi criado no início, ali na infância, numa chácara aqui próximo à cidade de São Paulo. E teria nascido daí essa paixão dele pela natureza e pelos animais. E eu vou já abrir isso aqui contando uma curiosidade para vocês. Eu conheço Richard de muitos anos, quando ele não era ainda biólogo, mas já se mostrava realmente um maluco, como ele é hoje. Richard, vamos contar essa história, ampaçã, um mas foi o quê? Isso era a época em que eu estava na faculdade, você já tinha acabado, você entrou super cedo na faculdade, na época você era só economista, né, Richard? Tô falando é falando. Início dos anos 90. Tudo bem, Luciana? Obrigado Tudo pelo bom, convite, né? primeiro. É, a gente é eu, eu eu fui eu fui casado posso dizer assim com a sua prima né naquela época era só só economista ou de biólogo só tinha o, o coração vim fazer a faculdade de, de biologia depois que eu já tinha feito economia tinha feito mestrado em economia você sabe a minha família meu pai alemão né me empurrou para essa questão do é, da, de, de ser economista né? E Sim. ser auditor de empresas e tudo isso não era a minha, a minha paixão. Mas eu não tinha muita escolha quando era jovem, né? Hoje a gente tem mais paciência com os filhos, né? Deixar eles... Eu acho que as... não tem que sair logo da faculdade, da, da, da escola, do, do ensino médio e já ir para uma faculdade. Muitas vezes vai para o mercado, vai fazer uma viagem em primeiro lugar, vai para o mercado, vai entender o que funciona, para você entender a sua paixão, né? Não precisa ter muita pressa. A gente vive até os 90 anos hoje, cara. o que, que são mais 4, 5 anos perdidos aí na busca do que é ideal para você? Tem razão, né? Do que vai ser para o resto da sua vida. Exatamente. Né? Os filhos já, Richard, você sabe que eu não, não tinha me ligado que você já tinha filhos tão grandes, né? A Isabela, 27, o Eric está com 26, nasceu logo depois ali dela, né? Grande, hum. né? Filhos crescidos, criados. É, filhos crescidos ainda. Não totalmente desvinculados, né? Como eu falei... Eles ficam hoje, saem, desvinculam, acho que depois de 30 anos, os filhos. Né? Na nossa época, já com 18, 19, você já tinha que abrir o seu próprio né, caminho né, na enxada, mas é, são outros tempos e tudo bem com isso. Né? Falamos já do biólogo, falamos já do uh, economista, você também é naturalista apresentador de televisão, todo mundo sabe, mas naturalista. O que, que significa isso? Tem que... É, eu acho que é mais, mais conservacionista do que naturalista. O conservacionista é, é, um, é, um, é o cara que entende que o ser humano está aí e que a gente tem que desenvolver políticas para preservar é, usando ferramentas de conservação. Ou seja... É, o, o cara que só quer... Existe uma diferença entre preservação e conservação. Preservação é você é deixar intocado. Então, você deixa uma floresta intocada. É, isso não é conservar a floresta, isso é preservar. Entre aspas, você acha que está conservando, mas quando você somente preserva é, sem tocar, você não sabe se ali você está realmente conservando ela. E eu te explico, então. Então, vamos dizer, você tem um parque nacional gigantesco, aí você define que ali é um parque, você é uma unidade de conservação, perfeito, e você não faz nada com ela. Não tem um parque, supõe que você tem, que, tem a gente que visite, que usufrua, que faça uso sustentável dessa, dessa unidade de conservação. Quando você não tem ninguém entrando lá dentro, não significa que você tenha, não tenha ninguém entrando lá dentro. Ao contrário, porque ninguém está vendo. Então é, é, você tem que ter aí é, é, ferramentas de fiscalização muito grandes, o que a gente não tem no Brasil. Então você tem que fazer com que pessoas frequentem esse, esse parque, que você então você desenva fazer um plano de manejo para que as pessoas possam usufruir esse lugar. Quando as pessoas estão lá dentro usufruindo, elas automaticamente são fiscais e muita coisa que estaria acontecendo errada deixa de acontecer porque tem gente frequentando o lugar. Né? É. Então, não significa preservar, não significa conservar. Conservar é a arte de preservar, né? sabendo, é, sabendo que existe o ser humano e é, fazendo políticas públicas para que esse ser humano possa é, usufruir desse ambiente com, com sustentabilidade e inteligência. É. Falando em, em tudo isso, em políticas, você ainda é embaixador do ecoturismo? Como é que funciona esse trabalho? Você foi nomeado em 2019, se não me engano, né? Pelo presidente Jair Bolsonaro continua exercendo essa função? Ah, acho que é algo meio eterno, né? As pessoas não deixam a gente esquecer nem disso, né? Por sinal, né? Eu, eu acho que sou merecedor do título, independente das, das, das posições que as pessoas têm hoje de polarização, quem deu ou quem não deu, é, é o presidente do país que me deu essa, essa honraria. Eu gostaria só que tivesse uma aplicação, aplicação um pouco mais prática. Infelizmente, é um título só para enfeitar o bolo. Mas é. é ainda é, ainda é. O, o, é. Ainda é porque é e não é, é o que, que significa? Não aconteceu nada. É um título, falar: olha, agora eu vou, eu vou decidir você, agora, Luciana. Você vai ser a embaixadora da boa vontade. Top. Segura essa aí. Pode tem haver, Tem boa vai. vontade? Você tem boa vontade? Tem. Então, você é a embaixadora é. da boa vontade se é merecedora é mas é isso ficou ficou ah, é isso entendeu um não é um título é um título não é um cargo não é algo que eu possa uh, concretizar com ações eu até tentei fazer alguma coisa nesse isso. sentido você, você chegou a, a elencar algumas ações que você pela sua é. experiência achava que seriam importantes tal e, e o é. que, que aconteceu eu acho que aí eles acho que já estavam com técnicos que já tinham, enfim, desenhado um, um, um projeto, e um plano nesse sentido do turismo e eu ficou por ali as minhas recomendações não tem Alguma coisa que você acha bacana justamente para fomentar o turismo sustentável, enfim. Tem, eu acho que tem algumas coisas, inclusive um dos objetos que a gente vai falar mais tarde, mas é, que é a Amazônia, né? Eu acho que a Amazônia ela ela precisa de um olhar um pouco especial quando a gente fala no turismo hoje. Quem pratica, quem as ferramentas que a gente tem no turismo um, e os equipamentos que a gente tem, eles a grande maior a, a grande parte está na mão de famílias, famílias amazônidas. e é exatamente esse turismo que a gente tem que incentivar. E às vezes algumas é, burocracias que acabam emperrando esse sistema, especialmente que lá na Amazônia tudo é feito pelos rios, né? Então, o turismo ele é fluvial, como a vida do Amazônia da é fluvial. E aí você tem algumas burocracias ali que acabam... eu Estou dizendo uma das coisas né, que a gente pode fazer, mas para desemperrar esse sistema e facilitar o turismo na região, né? que é a questão náutica. Né? Você é diferente você ter um barco lá no Rio de Janeiro e você ter uma legislação própria para isso do que você ter um barco lá na Amazônia, uma família que vive disso, que tem que ter... Hoje, para você... Eu sei eu sou funcionário, para você mudar o nome de um barco hoje é uma coisa simples, mas necessária. né? Você poder transferir um barco né, regional para o seu nome, você demora hoje mais de um ano dentro da Ana. Isso é um atraso de vida, eu não sei. Aí vão falar, ah, mas é a pandemia. Não, é, é um sistema lerdo, lento, que tem que ser melhorado pela Marinha do Brasil, é, para atender melhor o cidadão, o, o, o Amazônico. Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para gente. Maravilha, né? Mas falando da Amazônia, o que você achou dessa história aí do Elon Musk vindo para o Brasil, se interessando pela Amazônia? Ele está mesmo preocupado com o meio ambiente? Ou, como dizem, ele tem interesses comerciais, ele não é bilionário à toa? E você, que é uma pessoa muito inteligente também, queria saber sua opinião sobre isso. Eu não acho que é pecado nenhum ter interesse comercial. Eu acho que ele não é burro. Eu acho que é, ele, ele, ele oferece algo em troca, obviamente, é tudo uma, via de duas mãos e não vejo problema. Eu não vejo problema quando é feito de forma limpa e clara. Eu, eu não gosto quando é feito as escusas, governos roubando, políticos roubando, tudo escondido. Quando é feito as claras e você tem o interesse de uma empresa, de um maior milionário do mundo, que tem duas empresas, uma delas voltada totalmente à tecnologia sustentável. Vire para o Brasil, bater na porta, eu acho uma, maravilhoso. Tem que pôr um tapete vermelho para o cara e tem que fazer negócios às claras e mostrar interesses recíprocos. O Brasil é a bola da vez. Querendo ou não, o Brasil tem a capacidade de alimentar o mundo. Olha o que está acontecendo lá fora. Sim. Eu só olha o que está acontecendo lá fora. A gente reclama da inflação aqui. Olha o que está acontecendo lá fora. Lá fora, o problema é desabastecimento. Não é que a carne está cara ou não sei o que. Não vai ter carne. Não tem. As prateleiras estão ficando vazias. Então, é, é, o Brasil hoje é a bola da vez. E eu acho natural isso. Eu acho que a gente tem que brincar com esse interesse, flertar à vontade no mercado para trazer tecnologias, entregar, fazer e de volta. Isso faz parte. Então, acho assim. Eu acho que ele não é burro. Ele veio fazer. Uh, negócios aqui, é um, é um ambiente próspero para ele fazer negócios, o Brasil está aberto e ele está trazendo tecnologias importantes que nos dão, que vão, vão trazer independência, vão trazendo é, é, comunicação né, para a Amazônia é importantíssimo está ajudando acho que no, até nos satélites que foram lançados agora e tem acho que mais satélites para ser lançado que vai ser uma um mapeamento da Amazônia importante vai ser Mas desmatado. A gente já tem isso né o INPE, essa questão de satélites que eu saiba os satélites eram muito avançados mostravam cada vez com maior precisão as áreas desmatadas é, não, não é por falta disso que a gente não sabe. Eu não sei, ele é eu não sei. Eu entro na Seara confiando e desconfiando das coisas, né? Eu acho é... que assim, se a gente pode melhorar o sistema, melhorar, né eu não sei o quanto o eu não tenho informação técnica a esse respeito, não é minha área, né? É, apesar de ser a área ambiental, mas assim, é, eu acho que uh, se a gente puder melhorar o sistema. Né, de rastreamento se a gente puder trazer mais tecnologia eu acho ótimo eu quero que tenha 20 satélites aqui em cima e eu gostaria que tivesse 20 satélites de empresas diferentes para a gente poder comparar uma com a outra hoje você está na mão do INPE eu não sei quem dirige o INPE, quem é o INPE exatamente como funciona o INPE quem, quais são os interesses do INPE ou não mas... só da na NASA também mas da NASA, <risos> entendeu? então assim, eu, eu gostaria que tivesse 20 empresas Sabe? Eu sou do livre mercado, eu quero ter 20 empresas fornecendo petróleo, 20 empresas de correio, 20 empresas... Eu quero botar para arrebentar, quem vence o melhor, dá uma faca para cada um. Quem for o melhor, mais eficiente, é o que vai sobreviver. Né? A gente é devia fazer isso no, com seres humanos também, sabe, Lucena? Dar uma faca para cada um e falar assim, ó, faz o assim, seguinte, vai, busca o seu alimento. Você quer como né, o seu alimento? Porque hoje a gente tem... A, é uma piada, mas é exatamente assim. O cara que cria o porco, ele estava dando lavagem para o porco, aí chega o fiscal e fala assim, pô, você está dando lavagem para o porco? Está autuado. Aí volta uma segunda vez, lá, o cara fala, ah, agora eu vou dar picanha para o porco. Ele fala assim, está dando picanha para o porco, um país de miséria como esse? Está autuado. Na terceira vez que ele volta, ele fala, o que, que você está dando para o porco? Ele falou, está dando um cardápio, ele escolhe o que ele quer comer e pronto. O que eu acho nessa brincadeira, mas é exatamente isso, eu acho que a gente hoje... É, é, é, Chega um momento que assim, a gente tem que ter diversidade, cada um livre mercado, cada um busca, cada uma das as ferramentas, cada um busca o melhor para si e deixa o mercado rolar, deixa o mercado melhor serviço, mais baixo, mais atendimento. Não, não funciona, olha os bancos digitais que maravilha que, que trouxeram. Olha a beleza dos bancos digitais. Verdade. É uma, Sem é uma, proteger é uma... o mercado, deixa aberto. É. O melhor vai vencer, o melhor serviço, o melhor atendimento. Se liga, liga hoje para um banco digital, duvido que você consiga falar com os teus bancos tradicionais, ligar para um deles e, e alguém te atender. Você vai ficar horas. Se liga na hora, o banco digital te atende. Eu não sei como eles fazem isso. Tem gente para te atender na hora. Mas, olha, você falou da Amazônia, você falou de barco, e tem esse, esse barco aí atrás que você já me adiantou, que aqui estamos no fundo do baú, a gente começou a bater papo, mas o que importa é saber que três objetos de recordação você selecionou para mostrar aqui para a gente. Já está no meio do programa e agora é que eu estou falando. É, a gente teria vários, né? Como você viu a minha casa aí atrás, ela é um baú. Né? Todas as viagens que eu, que, eu, que eu fiz até hoje, eu sempre trago alguma recordação da viagem, alguma experiência. Então, teria assim muitas coisas... É isso eu que eu vou dividir não hoje é um contigo. Mas então, que já está aí, lindão, é um barco amazônico isso, né? do norte do país, enfim. Isso é um barco regional. É assim que a Amazônia se movimenta, com barcos como esse e maiores que esse, né, levando, trazendo mercadoria do interior para a capital e daí da capital ganhando ganhando o mundo. né? É, desde frutos a, a peixes, né, tudo que sai de dentro do coração da Amazônia, e acaba ganhando é, o ganhando mundo ali através de Manaus e em outros locais. É que esse é, é um barco tipicamente amazônico, ele é mais é, de, é, do estado do Amazonas, né ele tem a proa mais baixa, já no Pará as proas são mais altas, porque tem o mar ali junto com o rio, então é um barco mais resistente. Não Isso para mim é uma, é, uma, é uma coisa muito importante, porque eu, eu hoje vivo... É, uma, é, uma, é a segunda casa para mim a Amazônia especialmente a cidade de Manaus né eu não sei se teve a oportunidade para para Amazônia já ah, adoro acho lindo maravilhoso que foi aonde lá é, para para Alter do Chão espero. Alter não. eu fui para eu fui para Manaus eu fui na época aquele Ariau acho que chamava que era o é, já não existe mais é não existe mais eu é. fui eu fui a esse hotel fui a Belém já algumas vezes Tocantins enfim já está mais ali né é, já não é tão ali para o norte, mas... Uh, é Araguaia, uh, também é Araguaia, a Amazônia. Outro, é, experiências maravilhosas, riquíssimas, é, adoro, adoro essa região, adoro a comida, adoro. E essa é um objeto porque é, uma, é, um, é um barco regional, é, é uma ferramenta que hoje a gente... É muito importante lá para o turismo, eu mesmo tenho um barco lá, eu levo turistas é, cinco, seis vezes ao ano para lá, e é uma, uma chance... Ou dorme, ou dorme em cama? Ou você já incorporou o jeito de ser de dormir na rede? Não, dorme em rede. Eu passeio é raiz tem que ser em rede. Você sempre foi, né? Você sempre foi root. sempre foi. Tem que, ser rede. tem que ser rede, tem que ser rede. E é mais gostoso é... mesmo, Richard, dormir em rede? É mais gostoso? Você acorda mais, melhor? Você acha mais disposto? É ruim para transar, né? Não é. Você tem três posições ali para transar, não são muito, muito, ergonômicas as posições. Mas é, também é legal, né? Uma coisa diferente. Mas assim, para dormir, você tem que saber dormir na rede, porque as pessoas dormem na rede embaladas, né? Com uma, né? Este, ao longo da rede. Isso dá dor nas costas. Você tem que dormir na rede atravessado. Então, é, na verdade, por isso que ela é larga, para você esticar ela, não é para você se fechar dentro dela, não é um casulo. A rede é para ser esticada. Então, a, a rede, quando ela, ela, você dorme na forma transversal, e aí, você, aí você dorme uma, um sono maravilhoso. Eu tenho aqui no quarto de casa também, tenho, do lado da cama eu tenho uma rede. É um, é, um, é um sono maravilhoso dormir na rede, embalado, especialmente quando você vai num barco com esse, e aí você tem aquela brisa, né? É Manaus, que você conhece, não tem mosquito, né? não tem você no Rio Negro, você não tem um mosquito, tem mais mosquito onde a gente vive em casa do que lá, então, assim, é uma experiência maravilhosa, é algo que eu, eu hoje vivencio, assim é onde eu estou, planejo terminar os meus dias lá, eu amo lá, eu amo lá. Isso que eu estava pensando, você só está em São Paulo ainda porque não deu para mudar de, de mala e cuia, literalmente, para lá, né? É por causa dos negócios, enfim. É, porque aqui ainda, ainda vale a pena. Enquanto vale a pena, eu fico, entendeu? Enquanto... Elon Musk. Enquanto houver negócios aqui ainda que valham a pena, eu, eu fico por aqui. Chega um momento também que até porque no dinheiro não é tudo na vida, né? E o dinheiro serve para mim sempre serviu para pagar as coisas que o uh, que me dessem bem estar a minha família, condições de né de, de educar os meus filhos bem, de eu ter uh, ter um acesso à saúde, né? Porque infelizmente a gente depende de coisas né de, dessas, desses serviços particulares para você ter algo bom no país, né? Sim. É, eu eu fui um cara, você sabe, eu uso é, de uma universidade pública mesmo meu pai tendo grana para pagar uma eu acho isso errado né eu fiz USP cara não tinha que estar né eu eu podia até ter, ter entrado na USP deveria até pagar para estar na USP né como uma faculdade como o PUC ou como qualquer outra faculdade que é paga né vale a pena ainda São Paulo vale a pena é. porque o meu mundo hoje é pet né mudou muito a minha vida eu hoje a internet ela me possibilitou é uma migração que não, for, não é fácil, Lu. Você sair da televisão nem tanto pela infraestrutura que eu já tinha, eu já cuidava da minha infraestrutura, mas é, você ter a garantia de que todo mês você recebe para produzir X você recebe Y. Eu saí dessa estrutura. Hoje eu não tenho hoje quem paga a, a, a minha história são patrocinadores, né? Mas eu tive que montar, então eu tive que entrar dentro do sistema, da ferramenta, que hoje é o YouTube, né, basicamente, é, sem me importar inicialmente com os ganhos do AdSense, porque quando você está no começo do AdSense, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer muito view. Hoje a gente faz milhões de views, mas no começo você não faz, você tem que construir tá construindo a base. E procurar é, parceiro, então o que aconteceu? Eu abri a boca do funil. Ao invés de eu sair do... do história do, do DNA meu que é o natureza e eu entrei eh, abri comecei com pet pet por exemplo pet é, pet é bicho bicho Richard funciona eu não era o, o, o doutor pet mas eu era um cara que eh, me aventurei sabia fazer negócio hoje eu tenho sei lá 30 empresas pet que desde o cara que faz vela para acalmar o seu pet até ração passando por tudo que você pode imaginar de todos tem para passarinho, tem para coelho, tem para cachorro, tem para gato, tem para tudo, entendeu? Isso é uma forma... foi Então, abri a boca do meu funil, tive que trazer outros segmentos que não eram exatamente os meus, mas para pagar a conta, né? Sim. E está indo muito bem, né, Richard? Está indo muito tá indo bem. Está indo bem. bem. Os assinadores tal, a independência faz você... Ralar, quer dizer, você tem que produzir, você tem que correr atrás do patrocinador, Exato. você tem que ficar de olho no canal, está dando certo, não está dando certo, pensar, né, nas produções, por que caminho eu vou? Mas a independência também tem o seu grande valor, né? Tem, tem o seu preço e seu valor. Bom, falando ainda em, em Amazônia, tem a ver com seu segundo objeto que você até já deu uma dica aí para gente, que é de Sim. todo o conhecimento. Que essa a cultura, é, tanto a indígena quanto a ribeirinha, dos povos locais ali, é, trouxe para você. Né? O que, que você aprendeu com essas pessoas? Bom, infinitas coisas, imagino, mas eu sei que você separou uma aí especial para mostrar para gente. É, a, a medicina, é, a medicina tradicional, a medicina da floresta, né? Que passa por diversos entre eles aí o ayahuasca entre eles o rapé que é o objeto que eu trouxe aqui que é um pote com rapé esse rapé veio lá do Acre eu mudei completamente o rumo da, da, da forma com que eu pensava é, a partir de 2005 quando eu tive contato próximo com essa com essa medicina ela me abriu assim caminhos de conhecimento e e me tirou do ceticismo que eu vivia, eu sou era muito uh, pela minha educação, alemão né? economista muito... alemão, é. muito sabe, muito na caixinha e isso me salvou, me tirou de dentro da caixinha. Isso me oh. fez ser mais flexível na minha vida. E o que você está dizendo é que você acredita nessa medicina natural praticada ali por esses uh, povos ribeirinhos, indígenas, enfim, pelos povos da floresta? Essa medicina, ela, ela, como forma uh, até religiosa, né? é eu gosto de praticar dentro da floresta, então ela tem uma conotação um pouco diferente do que, do, do, do que foi transformada depois uh, nas igrejas que a gente tem do Daime, né? é, que eu também respeito, é uma forma de você trabalhar a medicina, mas ela me trouxe uma visão que eu não tinha. Eu era muito, muito... Uh, são Tomé, né? São Tomé não, é São Tadeu. São Tomé que tem que crer, ver para crer, não é esse? Eu, e isso me tirou fora da me minha... porque eu realmente encontrei algo que uh, fez sentido me um, espiritualmente. Entendi. E aí isso isso mudou muito a minha, a minha forma de enxergar as coisas e me deu mais mais paz. Eu acho que, assim, uh, em pensar que, de fato, existe aí uma ligação entre o divino e o, e o terreno, uh, que eu não tinha, assim, enxergado, não tinha encontrado muito bem em outras religiões que eu frequentei bastante. Eu fui, eu fui, fui um cara que foi até, foi até o Haiti, atravessei da República Dominicana para o Haiti para poder gravar o voodoo, para entender o que era o voodoo. Eu tive todas as religiões, eu tive uh, tive curiosidade, né? Um, algumas outras eram é, religiões africanas que eram é, também com uh, religiões ancestrais, né? Sempre buscando alguma coisa, né? Não exatamente uma resposta, mas é, aprendendo. E com aqui eu, desde 2005 com a com o ayahuasca e a, medida, a medicina da floresta, eu, eu me identifiquei muito. Para mim foi muito bom. E isso é, você toma alguma coisa, você come alguma coisa, é algo preventivo, na verdade, essa medicina. É, é, e você, quando você fala também em conexão, é, talvez essa história do, do, de terreno com o divino é, é o homem com a natureza também, né? Você se sentir é, parte de tudo isso, né? É, porque são elementos da natureza que você está utilizando, né? Eu acho que a gente um, é um chat. As religiões hoje em dia. Oi, é o chá, você toma tá o chá do Ayahuasca, né? Mas eu acho que as religiões, hoje em dia, a gente olha muito para o céu, como se a gente... Né? E quando o paraíso está aqui, está na Terra, está aqui, em volta de você, a gente esquece o que tem aqui, isso aqui é divino, a árvore, o animal, o esse planeta nosso, o Gaia aqui, isso é divino, e a gente olha muito lá e olha pouco para cá, né? Então, é, é dar um passo para trás, é só isso, sabe? É, e é isso que o Ayahuasca me fez enxergar. e é, Ele é um cipó com uma folha, que é a chacrona, que são fervidos, isso forma-se um chá, e, e aí você administra o chá em, em momentos específicos e ritualísticos, e você alcança e as mirações, você está totalmente consciente, né é, não é um alu, é, não é um alucinógeno, né que você derrete, entendeu? Doido, não você está totalmente consciente e você recebe as informações que você está buscando e os, as conexões que você está buscando. É, é isso que você mostrou? Você falou em rapé. Esse aqui o... é o rapé. É. É, esse é, o rapé, é o rapé. Esse é o que se usava no, no nariz, né, antigamente? É, esse aqui é. Esse aqui você junta... Isso, na verdade, é como se fosse um, um tabaco do indígena, né? mas ele é... para ele é, Cada etnia prepara do seu jeito. Esse aqui é cachinawa. É esse aqui eu sei que é, mas assim só pelo cheiro aqui, você já sabe quem que preparou, porque cadetinia prepara há muito tempo, do mesmo jeito, a sua receita, vamos dizer. É uma medicina né? Então, ela que vem com casca de árvore, vem com cinzas, vem com algumas folhas que eles maceram, preparam, é, preparam o, o rapé. E ele faz parte do dia a dia do Amazonida. o Todo amazônida tem o seu rapé, tem o seu aplicador e... e, e e nos rituais de ayahuasca ele é bastante usado também. É, é, esse é para cheirar, como era o rapé que a gente conhece, é, ou é para fumar? Como você não, esse é, fumar? É cheirar, esse é para cheirar, que é diferente do rapé que o europeu trouxe, que vem na latinha. Sim. Esse é um rapé que fazia para espirrar, para aquelas Sim. coisas. Não tem nada a ver com isso. Não, não, nada, nada, nada. As pessoas até confundem. Eu vejo muitas pessoas que é um dia eu estava trazendo uma feira aí oh, e Ô, ah, lá, eu também sou o usuário do rapé, o cara me mostrou a latinha falou, não, mas isso é uma outra coisa, cara, é, um, é outra... É, uma, é, um, é, outro, é um tabaco que você aspira, é, é, é diferente. Bom, e o último objeto que você separou para mostrar para gente, claro... Esse é o que... que tem a ver mais com o que as pessoas talvez esperem de mim, né? É um pouco de paleontologia, que é também... É, não é biologia? Biologia é estudo dos seres vivos, né? Bio é, vivo, é vida, né? Logia é estudo... Mas aqui é paleontologia, animais que não estão mais aqui. Mas esse aqui, é um, é um para mim, é um é um, é um negócio... Eu gosto de, às vezes, pegar essa peça com a mão aqui para sentir, para assim... É, foi um dente de um tubarão, o maior tubarão que já existiu, do tamanho de uma baleia. Pra você ter ideia, o tubarão branco você conhece. Bicho que pode chegar a três toneladas, seis metros de comprimento. Esse é um dente de tubarão branco. E esse é um dente é de megalodon. Então, assim, para a gente entender as diferenças né, entre esses dois caras, esse cara aqui é um cara que era o tamanho de uma baleia, assim, sei lá, sei lá, 20 toneladas de peso. De que época é isso? 10 milhões de anos atrás. Até 10, Até 10 milhões de anos, esse cara existia nos nossos oceanos. E como é que você conseguiu essa peça? Como é que foi? Esse aqui foi lá no México... É, eu tenho uma outra peça menor que eu encontrei é, essa aqui é da África do Sul eu tenho uma menor que é do, do México essa aqui foi na África do Sul é, você hoje tem é, você pode adquirir fósseis legalmente né, em, é, de, de, de coleções de caras que hoje porque isso aqui é a porta na praia né? então os caras tiram registros para bem da África do Sul, no México onde tem a incidência desse tipo de dente e fazem registros, e aí eles podem é, pegar e comercializar, até porque isso aqui não tem interesse científico nenhum, deve ter centenas de, já de, de peças como essa em museus né, por aí, e, enfim, não tem muito o que ser estudado, a gente já sabe que se trata de um megalodon, é um dente apenas, e, mas, assim, para mim é um, é um negócio, fico imaginando, né, 10 milhões de anos atrás, né, é, é muito louco para é um, a Terra, é um piscar de olhos, né? Quase 4 bilhões e meio de ano que tem a Terra, né? É um piscar de olhos, é o que eu falo a gente, é muito efêmero. A história do homem aqui na Terra vale nada, é, um, é apenas para a Terra, apenas um piscar de olhos. É por isso que eu falo, a gente não vai. As pessoas falam assim: ah, nós vamos destruir a Terra, nós vamos destruir uh, o meio ambiente, nós vamos destruir, não vamos destruir, não vamos destruir a nós porque tudo vai se regenerar amanhã, hoje é homem, amanhã, sei lá, dinossauro de novo, sei lá o que vai ter. Então, a questão de conservação e de cuidar, ela, na verdade, está tá voltada a nós mesmos, porque a Terra, ela, se amanhã a gente extinguir todos os seres vivos que estão aqui hoje vendo com a gente, a Terra vai se reciclar e novos seres vivos vão surgir daquilo que sobrar.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 coroar o premiar quem faz bem e condenar quem faz mal. É muito simples. Você falou dessa questão de multa, você, quando a gente vai pesquisar, aparecem lá questões suas com uma multa, você teria sugerido, e eu não sei se isso está indo adiante, é ao invés de pagar a multa, um valor muito alto, você faria um trabalho mostrando os locais de conservação do Brasil, etc. E tal... É, é, isso é uma coisa que te persegue, né, Richard? É, não foi aceito e eu parcelei a multa e estou pagando. Ficou e... mais fácil assim, pagar e parcelar uma multa que, na verdade, ela cresceu demais do que deveria ser. Eu fui multado, justamente. Você não sei, você já foi multada no trânsito, Luciana? Já. Já, então tá. Se Aí chega um momento que as suas multas ultrapassam as suas. Já perdeu carteira de motorista? Não. Não, não. nunca chegou a isso? Não. Parabéns, 30 anos de, pro, de, de direção, é uma outra exemplar. É, isso acontece, isso acontece, mas já foi, já foi multada, não foi? Teve que pagar a multa? Claro que sim, claro que sim. Isso faz é. parte, isso faz parte do dia a dia de todos nós. Eu trabalho com o meio ambiente, ser multado no meio ambiente acontece. Eu mas... tive um criador conservacionista, você, você acompanhou a minha vida, e enquanto eu era economista, e eu não eu pequei nos controles que eu tinha que ter sobre aquilo e, e levei então, uma multa tem os dois lados e eu entendo perfeitamente um lado que é, é você aprendendo ali a lidar com a coisa a quantidade de exigências é, que existe que muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar e ser e cumprir exatamente tudo que está especificado ali. Existe, por outro lado, também o, o cara que cria problema para vender solução, sabemos que isso também existe no Brasil, e sabemos também que existe gente que faz errado, que não paga muita, nunca na vida, né é, e fica por isso mesmo. Então, tem de tudo nesse país, o que tem mesmo é uma desordem, sempre houve e continua existindo. Né? É, é, na minha opinião é isso, então existe de tudo, existe o cara que faz sem querer, porque não sabia, mas que está querendo fazer direito, existe o cara que faz ele é mesmo e que se dane, porque o que eu vou pagar de multa é muito menos do que eu vou lucrar fazendo meu business aqui, né e existe o fiscal mal intencionado que está ali atrás de grana, onde é que eu posso arrumar um pelo em ovo aqui para eu conseguir grana desse cara. É, tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, é No meu caso, não era um business, né? Porque era um criador conservacionista, não tem fins lucrativos, é um depósito de bichos que você... Que era do meu interesse, porque eu queria ter bichos em casa e tinha a forma legal de fazer isso, era um criador conservacionista. Mas não tinha fundos econômicos, né? Não era um business. Mas são lições que você aprende, né? Aprende uma vez só, né? de lá para cá eu não tive qualquer tipo do meu trabalho qualquer outro tipo foi isso. estamos falando em 98 acho que faz algum tempo né uhum. foram outras lições quando eu era nem biólogo eu era ainda né e, então são lições enfim que são são aquelas que a gente fala se eu tivesse não tivesse aquilo talvez eu não estaria hoje aqui onde eu estou né hoje é. É. e está muito bem com a tua missão aí com a tua paixão seguindo adiante né, levando conhecimento para tanta gente, despertando conhecimento pela natureza, pelos animais, eu acho que isso é essa informação é fundamental, inclusive para que as pessoas admirem, respeitem e tenham essa vontade de também preservar, de manter aquilo vivo. Conservar, conservar. É preservar é deixar intocado, conservar é usar com inteligência. E é isso que eu falei. A minha missão hoje é essa. As pessoas precisam começar a enxergar isso né? e sair de dentro da sua casinha e do seu conforto e, da... e enxergar que a Amazônia é muito mais do que isso. Né? E que a gente tem que saber urgentemente, a Amazônia não é um lugar para plantar soja e nem para criar boi. A Amazônia é um lugar para a gente usar os recursos naturais, usar o queixada, usar o jacaré, usar o pirarucu e usar a madeira. Isso chama-se manejo. E isso é que, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, que é mais emocional... É, do que racional e muitas pessoas que não têm o um lugar de fala agora falando politicamente correto já que entramos no tema e eu vocês sabem que eu não sou nada politicamente correto né é, tirando mas usando os jargões que gostam de fazer vender que vender é, é, clique é, não é lugar de fala para pessoas que não são do meio ambiente falar sobre o meio ambiente deveriam escutar mais antes de falar o que eu, o que eu, o que eu acredito né como eu não é meu lugar de fala em várias coisas eu vou eu posso ter minha opinião mas eu tenho que ceder para quem conhece, quem está estudando e quem está dando soluções. A gente tem que mudar esse nosso perfil emocional de olhar a fauna e olhar as nossas florestas. A gente tem que ter um, um perfil racional. Conservação não é emocional. Ela começa aqui, mas depois ela passa aqui e termina no bolso. Custa muito dinheiro fazer conservação. Então, a gente tem que ser inteligente no uso dos recursos. Eu quero agora, para fechar, só uma curiosidade. Você tem várias tatuagens, é. sempre teve, desde aquelas épocas lá que eu te conheci, há 30 anos. E essa no rosto, o que, qual é o significado dela e por que fazer uma tatuagem no rosto? Que é a única, né, que você é. tem no rosto? É, foi um experimento só. Eu ia para Nova Zelândia e eu sabia que chegando lá, eu, com a cultura Maori eu ia mergulhar, porque eu, essa parte cultural sempre me fascina em todos os lugares que eu vou e aí eu fiz uma tatuagemzinha pequena para ver no rosto como é que que quase me custou meu emprego na National Geographic, mas é, é, é o meu signo. mas não foi nada eu falei que, que eu vou tatuar na cara que não seja só para experimentar é, antes de eu ir para Nova Zelândia e voltar com metade da cara tatuada maori, aí ah. eu fiz aí eu, eu, eu vi que realmente a, a, o rosto é o é o último baluarte né é você <risos> eu tenho o corpo inteiro tatuado né aí as últimas coisas são as mãos que impressionam as pessoas ficam impressionadas até hoje é. até hoje tem muito preconceito com relação à tatuagem né e o rosto o rosto é o último o rosto é rosto é, é muito difícil você tatuar o rosto é a tua, a tua, a tua cartão de apresentação é o rosto né E aí você tá, então, sujeito, eu... a isso, né? tá sujeito a isso tá sujeito a ser julgado é aquário né seu signo é, é. isso é. Ah, bacana, então tá, tá, tá respondida aí a minha curiosidade. Richard, quero te agradecer, papo longo com você, obrigada, demorou, você é um cara que está sempre aí, isso, viajando, dando seus cursos, explorando por aí, uh, gravando programas para a gente, muito obrigada, bom saber Imagina. mais de você, saber mais da sua vida e das suas recordações, viu? Um grande beijo. Imagina, um beijo, fica bem, valeu, sucesso, sempre. Também. tudo de bom. Gente, é isso aí, Richard Rasmussen aqui no nosso fundo do baú, hein? Gostou da entrevista? Diz aí o que você achou bastante o Richard. O Richard nunca teve papas na língua, ele sempre falou muito bem o que ele acha, o que ele quer, o que ele acredita. Quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários pra gente. Tá legal? Nos vemos no próximo Fundo do Baú, não esquece o like, não esquece de compartilhar esse vídeo, vamos fazer esse vídeo girar, rodar por aí, e se inscreva no canal se por um acaso você é novo por aqui. Você pode ser membro também, aqui embaixo tem um Seja Membro. Lá você vai saber como pode contribuir, ajudar e se tornar um parceiro do nosso canal. Grande beijo, até o próximo Fundo do Baú.